Esse é daqueles vídeos que a gente começa sem ter a exata noção do que a gente vai falar. Eu estou com essa ideia na cabeça há um tempo já. Tem essa personagem do Neil Gaiman, que está no título, provavelmente, do vídeo. Vou dar um jeito de colocar lá. Muito embora eu não vá colocar que é sobre a Delirium, a deleite, porque não é sobre ela. É inspirado, a colocar vídeo inspirado na metáfora da Delirium e da deleite, Que são a mesma pessoa na mitologia do Neil Gaiman, dos... É... sempre confundo se são eternos, são os perpétuos que tem o sonho, em inglês é todo mundo com D Dream, Destruction, Destiny e tem a Delirium, e tem despair etc e a Delirium, um belo dia, lendo as as, os quadrinhos eu descobri que a Delirium, ela tinha sido a Deleite e a Delirium é uma personagem que a gente se encanta por ela pelo menos eu me encantei, porque ela tem uma liberdade Bizarra, né? porque ela é totalmente desconectada da realidade, mas ela tem um espírito alegre, ela tem uma mente livre. E muitas vezes a gente associa a liberdade ao delírio, principalmente no momento que a gente está vivendo, e isso dá outra linha de interpretação da metáfora, mas eu vou pegar uma outra ainda. Isso que é bom de arte, de metáforas, de símbolos, porque eles podem assumir vários significados. E veja bem, é importante que eu não vou limitar agora delírio e, e deleite a esse único significado. É um significado que está na minha cabeça há algumas semanas. Porque, ao mesmo tempo que o delírio pode ser bom, pode ser libertador, ele é desconectado da realidade, né? Delírio. É, sei lá. Você achar que a Terra é plana, por exemplo? Seguir loucamente nesse delírio não é legal. E tem outros delírios muito piores, que são muito mais nocivos, né? Tipo não se vacinar, porque, sei lá, tem lagartos que vão... Também não vou ridicularizar que tem gente que tem motivos aparentemente racionais para não acreditar em vacina. É o tipo de coisa que não dá para acreditar ou deixar de acreditar porque são fatos. E esse é o problema do delírio, né? Ele se desconecta dos fatos. Ele vê o que não está lá e não vê o que está quando você está em delírio. Mas o que eu quero pegar nessa metáfora da Delírio e da Deleite é que talvez tenha sido o que passou pela cabeça do Neil Gaiman. Você vê que o artista tem essas coisas. Às vezes eles criam um, um símbolo sem querer. Às vezes é de propósito. Mas eu vi na história, não lembro que quadrinho exatamente foi, tem muitos anos que eu li, então não vou repetir a história da Delírio e da Deleite, até porque eu vou usar o símbolo dentro do meu contexto. Mas assim, eu vejo como se num dado momento, aquele sentimento básico humano, porque os perpétuos eles são sentimentos básicos do universo, do que há é consciente no universo, ele era deleite e virou delírio. E quando eu olho para o passado, para a nossa história, é engraçado que mudou muito. Há 40 anos, quando eu era criança, a gente vivia num certo deleite, os meus pais viviam num certo deleite de Esther, tinha uma certa crítica social, tinha uma certa visão de que algo podia dar errado no futuro, desde a década de 70, fortemente se fala dos problemas do aquecimento global e da mudança climática que ele poderia causar, que já está causando, e, mas para os meus pais e até talvez um pouco para os meus avós, o mundo parecia um deleite a gente sonhava com é, um futuro legal as coisas na televisão era raro uma distopia sempre teve distopia é claro mas as coisas que a gente via na televisão eram muito mais utópicas os Jetsons que era em 2001 para quem não sabe que era tudo voando tudo uma sociedade utópica jornal nas estrelas guerra nas estrelas para quem prestou atenção não era uma visão do futuro era uma visão do passado é como se no passado aquilo tivesse acontecido numa galáxia muito distante há muito tempo atrás. Então a visão geral era de uma certa utopia. Tinha até Mato Astar Galáctica que deu uma merda generalizada lá para os caras e eles vão fugir para onde? Para um lugar legal, para onde? Para Terra. Na série de televisão até teve uma visão um pouco distópica da Terra, que eles chegam e se decepcionam um pouco com o que encontram, mas, no geral, a gente tinha perspectivas boas do futuro. A gente achava que ia ficar naquele emprego, a gente achava que ia estudar, se formar, e arranjar um, um trabalho. E da década de eh, 80, 70, quando a gente começou a se preocupar, talvez, com a questão ambiental, quando começou a ficar mais evidente o problema da, da questão ambiental e social e econômica, e política, e cultural, e religiosa, porque as religiões não souberam lidar com os avanços da ciência. Né? A religião sempre serviu para nos dar um certo conforto, entre outras coisas, para nos dar um certo conforto em relação às nossas inseguranças. Né? Poxa, onde que eu estou? Como é que esse mundo funciona? Como é que o universo funciona? Não se preocupa, o universo foi é, um, um, uma diarreia que Deus teve, a gente é o, nós somos os carrapatos de Deus, tem uma cosmogonia religiosa que é parecida com isso, por aquilo que pareça. Mas era uma resposta, não era uma resposta muito bonita essa, tinha outras mais bonitas, a, a Cristã, a a Nórdica não é muito bonita não, né? O cérebro do cara nas nuvens, mas eram respostas para as nossas inseguranças com relação a como funcionava o universo, e elas não sabiam se adaptar mas enfim isso é toda uma história né várias importante que várias coisinhas foram se desestruturando porque várias outras coisas foram se estruturando a gente começou a descobrir novas possibilidades de, de manifestação popular a gente não precisava mais tanto se é, a gente não precisava mais tanto ser representado a gente começou a poder se representar por nossa própria conta graças à internet graças à principalmente na internet, mas graças ao aumento também, um pouco antes da penetração da população na mídia de massa, começou a ter associação de bairro, o pessoal ia na, no jornal local, até na televisão local, começou a ter isso lá pela década de 80, final de 70, início da década de 80, tinha umas TVs mais locais. E o despertar para essa realidade, porque a gente pode pensar que o deleite é muito melhor do que o delírio nesse sentido se você notar eu estou colocando aqui como o deleite era agradável mas alienado e o delírio pode ser agradável ainda mas ele é fruto da nossa decepção né da do encontro do do choque do deleite com a realidade e curiosamente em vez do deleite da deleite no caso da mitologia do New Game né se transformar em alguma outra coisa, ela entrou no delírio. E eu acho que isso combina muito com a nossa sociedade, com o nosso momento. Foi nesse período, nos últimos 20, anos 30 anos, que começaram a surgir um monte de ideias delirantes, mesmo, de conspirações. Tá bom, começaram a surgir, mas começaram a ficar muito mais fortes. A gente pode dizer, ah, mas, antigamente, isso não tinha como encontrar eco. Você tinha três, quatro pessoas que achavam que o universo era uma simulação de computador, mas não podia conversar um com o outro, porque era difícil achar, né? Você não ia chegar no colégio, não ia chegar no trabalho, e alguém acha que o universo é uma simulação de computador? Porque todo mundo ia te achar maluco, né? Hoje, não, você pode berrar no lugar qualquer, meio anonimamente, você vai encontrar outras pessoas que pensam igual. E vai encontrar todo tipo de necessidade de pensar... É esse ou aquele delírio, né? Mas não é só isso, na minha opinião. Na minha opinião, a gente precisa mesmo, às vezes, de um, um refresco, a gente precisa de uma fuga, porque, de repente, a gente viu que tudo precisa ser reestruturado, tudo está meio que em crise. É o que se chama mudança de paradigma, que é uma coisa muito engraçada, que desde a década de 80, que se fala que estamos diante de uma mudança de paradigma, e o pessoal acha que parece se comportar como se uma mudança de paradigma fosse mudar a pista onde o seu carro tá andando, né? Um pouco para direita, um pouco para esquerda, eu não estou falando isso com conotação política, porque eu acho que o próprio conceito de esquerda e de direita precisa mudar dentro do paradigma novo que a gente está... qual a gente está se encaminhando. Mas... Não, uma mudança de paradigma é uma mudança de muita coisa ao mesmo tempo. E eu, pessoalmente, acho que estamos numa das maiores mudanças de paradigma dos últimos 100 mil anos, talvez mais. Porque é muita coisa mudando há muito tempo, a própria base da nossa forma de ver o mundo está mudando. Como aconteceu, estima-se, há estima né, uns 100 mil anos que teve a grande revolução cognitiva, que meio que nos tirou, né, nos, nos distanciou dos outros animais, nos fez tão diferentes dos outros animais aparentemente que a gente não se sente mais animal. Não podemos esquecer que somos animaizinhos, somos animaizinhos muito legais. E vale a pena, vale muito a pena, eu preciso fazer isso, eu não fiz ainda, eu tenho que fazer, eu tenho que ler, ver se eu já fiz. Parar com esse negócio de achar que a humanidade é uma porcaria. A gente é bichinho, gente. Para bichinho que a gente é, né? eu acho que isso, na verdade, encaixa um pouco aqui. Porque parte do nosso, da nossa fuga para o delírio é porque a gente está meio que frustrado com a gente mesmo. A gente tinha uma expectativa de que nós... Teríamos que ser algo não animal, que a gente devia ter. A gente surgiu pronto, né? a gente está aqui para salvar a humanidade, a gente não está aqui para. Ontem a gente é, é, tirava o bumbum do outro e de repente a gente começou a desenvolver uma civilização nos últimos 100 mil anos na verdade, até menos. Os primeiros traços, assim de, de acordo com algumas visões, há uns 100 mil anos talvez mais. Né? O Homo sapiens tem 300 mil anos mais ou menos. É cobrar demais. Imagina só, você entrega o mundo para os macaquinhos cuidarem. O mundo para os macaquinhos cuidarem. Você entrega o mundo para cachorrinhos cuidarem. Eles não têm condição, gente. Eles não têm como fazer nada a favor ou contra o equilíbrio do meio ambiente. Muitas vezes eles fazem contra, porque na hora de buscar a sobrevivência deles, vão fazer contra, eles não estão preocupados em preservar o meio ambiente. A gente é o único animal que é capaz de se preocupar com a preservação do meio ambiente. Mas isso é um adendo, é um parênteses dentro desse vídeo. Na verdade, esse vídeo todo é uma reflexão sobre essa transição de deleite para delírio. O que, que nos levou a chegar nessa condição que a gente está hoje? A essa desconexão da realidade? Será que ela é boa? Será que a gente pode preservar um pouco de bom dessa... De, afinal de contas, a delírio do New Game ela é muito simpática. Eu gosto, eu gostei de ser amigo dela. Eu gostei de ser a delírio. Também, certo, até certo ponto. Né? Ela não consegue lidar com os delírios dela. E eu acho que essa é a grande diferença. Delirar sob controle, a gente ter controle sobre o nossos de, delírios, a gente delirar sem perder o controle, a gente delirar sabendo que é um delírio, a gente ser livre para delirar é bom. Agora, ser escravo do delírio é tão ruim quanto ser escravo do deleite. O escravo do deleite nos leva para uma sociedade hedonista, alienada, cega, e que vai nos levar para o estado que a gente está hoje, né? a gente fica culpando isso, culpando aquilo, ah essas gerações modernas são um porcaria, a gente está aqui por causa das gerações antigas, e cai na, nos ombros das gerações modernas, Eu vou fazer um vídeo sobre sobre millennials, me lembro de colocar aqui, não fiz ainda, mas me lembro de colocar aqui, de repente já fiz e não coloquei, vai cair sobre os ombros deles a responsabilidade é consertar essa porcaria toda e tudo indica que vão ter que consertar porque a gente está bem chegando aqui num ponto de um ponto sem retorno, né como diz em inglês é... um ponto sem volta que ou a gente faz alguma coisa ou... ou a gente faz muita coisa ou vai dar muito ruim e a gente vai ser obrigado a fazer alguma coisa de qualquer forma, nem que seja morar em caverna ou fugir para morar em Marte, talvez seja isso que o Elon Musk pretende então, não sei, eu acho que vale a pena, se você não leu Sandman, do New Gaiman, procura, vale a pena Delirium e Deleite é um pequeno detalhe da mitologia toda do, dos perpétuos Mas é um detalhe muito bom, e todos os outros detalhes são muito bons também É uma pena que às vezes as coisas se perdem, assim, se esquecem, né? porque não estão mais sendo publicadas Mas procura, Sandman, New Gaiman Procura delirium, deleite. Se procurar delirium, deleite, deve achar direto a história da delirium da deleite. Esse vídeo é sobre isso. Essa reflexão. Essa transição que a gente vive. Na verdade, a gente não deve nem buscar o deleite, nem buscar o delirium. A gente tem que buscar uma coisa no meio. Engraçado que nenhum dos perpétuos, me parece, seria uma boa metáfora para aquele perfil que a gente deveria procurar. Deixa eu lembrar deles. Sonho, destruição... Desejo, delírio, desespero, morte, death, destino. Acho que acabou. Sete, eram sete, até ou eram nove? Sete perpétuos eram nove. Enfim, destino talvez. Destino é um cara que observa e não faz nada. Nenhum dos perpétuos serve para outra pessoa. Qual poderia ser uma metáfora boa? para aquele perfil que a gente devia ter agora, para a gente conseguir ser útil, para a gente conseguir ser ativo na mudança do nosso tempo. Espero que você curta o vídeo, espero que seja útil, para aquelas coisas que você fique livre para fazer, curtir, assinar o canal. Eu vou adorar se você assinar o canal de verdade. É... Porque está tão pertinho de mim, né? É meu nome tão bonitinho. É isso. Fui. Tchau.